Eu quero ver aqui o meu curió, o bigode que fala na patada atômica. Tá um pouco rouquinho, sei lá. Chegou um Eu detesto dia de jogo.